Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. Eu vou falar aqui de três casas que eu aposto há um bom tempo. As três casas são a BetBull, SportingBet e YouInn. E Sporting Bet, eu já aposto nela há alguns anos já. E na BetBull eu comecei a apostar nela aí há uns dois meses atrás. Eu tenho conta há mais de um ano nela, mas só agora eu resolvi apostar. Eu resolvi falar das três ao mesmo tempo, porque elas têm odds iguais. A BetBull e Sporting Bet, eu acredito que são da mesma plataforma. A YouIn... Talvez seja, mas não tenho certeza. Eu resolvi falar delas porque as três têm as mesmas odds. E são casas em que eu aposto e posso falar um pouco sobre elas aí. Primeiramente aqui você vê a Bull, a página inicial. E indo em esportes, que é a parte onde eu passo mais tempo aqui apostando. Você vê que ela tem um layout fácil aqui de navegação, de procurar os mercados e etc. Na parte de cima ficam localizados os esportes. E na parte esquerda, os esportes que estão em destaque. É, é o mesmo da Sportingbet Bet, o layout é o mesmo, igualzinho. Muito parecido também com o da YouWin. Aqui estamos na página inicial e clicando em esportes, vamos ver também aqui. Ou a navegação na Uwin, que é muito semelhante às outras duas. Isso reforça que eu acredito que as três podem ser sim da mesma plataforma. Então são três casas que têm um bom layout aí, tem bastante mercados disponíveis, as odds delas são muito boas comparado aí com as casas que oferecem as melhores odds. O prazo de retirada aqui dessas três casas são iguais, é de 48 horas e eu falo de retirada através da Neteller, que é a carteira eletrônica que eu mais utilizo para depositar e fazer retirada desses sites. E a questão do atendimento aqui, sempre tem o um chat presente aqui na BetBull e na SportingBet, na o eu não cheguei a utilizar muito o chat, mas é, na maioria do tempo eles estão presentes aqui e quando não estiver também tem a possibilidade de enviar um e-mail. Então, assim como em todo chat, em toda casa, eu recomendo, se forem coisas simples e banais, né, entrar no chat e perguntar. Mas se forem coisas mais importantes, que podem ter uma influência maior aí até no seu dinheiro que você tem na sua conta, eu recomendo enviar um e-mail, porque... No chat nem sempre as informações passadas são 100% confiáveis e enviando por e-mail eles vão ter um tempo maior de analisar e te dar uma resposta melhor. Mas isso é em qualquer casa, não é nenhuma dessas três aqui que eu estou citando não. Qualquer casa eu recomendo usar o chat apenas para perguntas mais simples. A BetBull e a SportBet oferecem bônus de boas-vindas para brasileiros. São 120 reais, um depósito de até 100%, como você vê aqui. Você deposita aí 120 e ganha no máximo 120. Pode depositar mais, mas não vai receber mais do que 120. A IN não tem bônus de boas-vindas para brasileiros, só tem para quem vive no Canadá. É 100 dólares de boas-vindas para quem vive no Canadá. As três casas possuem cash out, que é quando você faz a sua aposta e aí no meio da partida você quer retirar o seu lucro ou até mesmo minimizar uma perda. Por exemplo, aqui você faz uma aposta qualquer ao vivo ou pré-live e durante o jogo lá o seu time está ganhando ou saiu o gol dependendo da aposta que você fez, você já pode sair com lucro, basta fazer o cash out ou se você quer minimizar uma perda, algo deu errado contra a sua aposta você pode também sair do mercado e essas três casas oferecem essa opção de cash out como eu disse, apenas a BetBull e a SportingBet oferecem promoções para brasileiros. Inclusive, elas têm promoções exclusivas apenas para brasileiros. E é um dos melhores sites que oferecem promoções para brasileiros. Sempre tem algumas promoções presentes aqui em vários esportes. No momento não tem nenhuma, mesmo porque nós estamos aí em dezembro, né? Alguns campeonatos estão parados, como por exemplo o Brasileirão, que já acabou. Teve muitas promoções do Brasileirão nas duas casas. E algumas promoções aqui, na verdade a maioria das promoções na Batibull, Sporting Bet eles oferecem cashback, geralmente 50% no cashback. Cashback é uma parte da sua perda, por exemplo, você faz uma aposta lá, entre Grêmio e Real Madrid. Você, por exemplo, aposta no Grêmio. E aí tem uma condição aqui. Se houver 3 gols ou mais e você perder a sua aposta, você recebe 50% de volta. Então, digamos que você aposta no Grêmio para vencer. Mas quem vence é o Real Madrid. E, além disso, sai 3 gols ou mais. Então, o Real Madrid, vamos supor, ganhou de 2 a 1. Um, e aí você... Perdeu a sua aposta, porque você apostou no Grêmio para vencer, você tem direito a receber 50% de volta de cashback. Então são promoções aí que dá para somar as suas apostas. Eu, por exemplo, faço muito isso, já que elas têm odds boas. Eu aposto lá a aposta que eu quiser e tenho aí quase que garantido. Se acontecer o requisito é, solicitado aqui na promoção, eu tenho de volta aí 50% do meu investimento, que não é nada mal. Em tratando-se de apostas E o maior problema aqui dessas casas Como em qualquer casa de apostas É que elas limitam Quando você começa a ganhar muito E começa a fazer ali os seus saques Ela vai te limitar E vai te deixar apostar aí Quantias muito pequenas Infelizmente isso acontece em qualquer casa, com exceção das casas asiáticas e das bolsas esportivas. Então, isso é algo aí comum para quem já aposta, já é esperado ser limitado quando você começar a ganhar muito. No mais, no resumo aqui, eu curto apostar nessas casas, principalmente Sporting Bet e Betbull, e principalmente aqui por conta das promoções, né? Ela me dá uma vantagem muito grande... Para quando eu perder, ter 50% de cashback. E esse é um dos principais motivos por eu utilizar essas casas. E além das odds, é, que são muito boas, né, comparado às casas que oferecem boas odds, a Sporting Betbull e Bet Bull e o Win, com certeza, está entre essas casas que oferecem as melhores odds. Então, é, é isso aí que eu queria apresentar aqui nesse vídeo aqui. Mais um vídeo sobre as casas onde eu já postei. E até o próximo vídeo aqui no canal Apostador Recreativo.